Com a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária às 18 horas e 13 minutos. Comunico que hoje a sessão está sendo transmitida apenas pelo Facebook, devido a problemas técnicos que seguem sendo averiguados e que o áudio da sessão do dia 7 de março Está disponível no YouTube e no Facebook. Coloco em apreciação a ata número 005-2022. Coloco em votação. Os que concordarem, permaneçam como estão. Os que discordarem, levantem-se. Aprovada por unanimidade. Passo a palavra ao Secretário da Mesa Diretora para a leitura dos expedientes do Executivo Municipal e dos Senhores Vereadores. Ofício número 49-2022, Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, Senhores Vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente nessa oportunidade... Vimos encaminhar anexo o memorando número 58-2022 da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento em atenção ao pedido de informação número 07-2022, do vereador João Ernesto Rambor. Sem mais, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente... Murilo Machado Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 50, 2022, Gabinete do Prefeito. Senhora Presidente, Senhores Vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente nessa oportunidade, vimos solicitar prorrogação de prazo por mais 15 dias nos termos do artigo 71, inciso 3, da Lei Orgânica Municipal, para atender ao pedido de informação número 05-2022, do vereador Marco Aurélio da Silva, tendo em vista que o assunto é pertinente a mais de uma secretaria, o que dificulta o levantamento das informações solicitadas. Atenciosamente, Murilo Machado Silva, Prefeito Municipal.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 Requerimento número 03-2022. Os vereadores que esses subscrevem requerem, após ouvido em um plenário desta Casa Legislativa, em uma vez aprovado, seja enviado votos de pesar aos familiares de Aquiles Goldani, Aquiles Goldani Neto. Haja vista falecimento em 13 de março do decorrente. O que expressamos nossas sinceras condolências? Vereadora Marisete Cristina Vazio Freitas. Vereador Glauco dos Reis da Silva. Senhora Presidente. Com a palavra, vereador Glauco. Estendeu o requerimento em nome de toda a bancada do MDB. Com certeza. Senhora Presidente, eu peço que coloque a bancada do PP. Com certeza, a vereadora Fernandes. Senhora presidente, faço também a solicitação para que os colegas vereadores eh, nos permitam acrescentar a bancada do PDT. Será acrescentada. Senhora presidente, eu peço permissão para a senhora para colocar a bancada do republicano. Será acrescentada todas as bancadas. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 04/2022. Vereador, os vereadores que esse subscrevem requerem, após ouvido o plenário dessa Casa Legislativa, eu uma vez aprovado, seja, seja enviado votos de pesar aos familiares de Auro Lima de Souza haja vista falecimento em 12 de março do corrente ao que expressamos nossas sinceras condolências. Vereadora Marisete Cristina Vaz, vereador Glauco Reis da Silva. Senhora Presidente, igualmente estender em nome de toda a bancada do MDB, presente requerimento. Será incluído o vereador Glauco. Senhora Presidente, eu peço que inclua a bancada do PP. Com certeza, a vereadora Fernanda. Senhora Presidente, peço permissão para a senhora para colocar a bancada do Republicano. Será incluído o vereador Milton. Senhora Presidente, é, igualmente, fazer a solicitação em nome da bancada do, do PDT de incluir o nome dos vereadores. Será incluído o vereador João Ernesto. Todas as bancadas serão incluídas. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 05-2022. O vereador que subscreve requer, após ouvido em plenário desta Casa Legislativa e após aprovação, seja enviado votos de profundo pesar aos familiares de Robson Farias de Souza, pelo seu falecimento em 7 de março de 2022. Robson Farias de Souza, morador da localidade do Barreto, jovem de apenas 30 anos de idade, partir deixando saudades a todos os amigos e familiares. Fica aqui a singela homenagem desse vereador a esse rapaz que vai deixar muita falta. Requerente, vereador Ricardo Souza. Com a palavra o vereador Glauco. Também pedi permissão ao vereador Ricardo para estender o requerimento em nome de toda a bancada do MDB. Com a palavra a vereadora Fernanda. Senhora Presidente, gostaria de pedir para o vereador Ricardo para incluir a bancada do PP. Com a palavra a vereador Milton. Senhora Presidente, eu queria pedir para o vereador Ricardo a permissão para colocar... A bancada do Republicanos, no pedido. Com a palavra, Sra. vereador. Senhor presidente, solicitar também o colega vereador Ricardo para incluir a bancada do PDT. Pode incluir, senhor presidente, todas as bancadas. Serão incluídas todas as bancadas e eu coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Pedidos de indicação. Indicação número 45, 2022. O vereador que subscreve requer que, após seja ouvido em plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte pedido de indicação: que o Executivo Municipal estude a possibilidade de encaminhar a esse Poder Legislativo minuta de projeto de lei que dispõe sobre a feira do produtor familiar no município de Triunfo e da outras providências, conforme minuta em anexo. Justificativa. Presente minuta de projeto de lei tem por finalidade estimular e organizar a feira do produtor familiar para que os agricultores possam comercializar seus produtos, tendo como objetivo promover aquecer, potencializar e fortalecer o segmento da agricultura familiar existentes em nosso município, possibilitando o desenvolvimento de nossos produtores familiares. Requerente, vereador Valmir Macena. Coloco em discussão... A indicação número 045 quarenta do vereador Valmir Macena. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação número 46-2022. e que seja colocado o calçamento na estrada da Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, na localidade de Boa Vista. Justificativa. O pedido dos frequentadores da escola, alunos, professores, motoristas e transportadores escolares que vieram a este gabinete reivindicar tal medida para melhorar a segurança no acesso à escola. Requerente, vereador Milton Isidoro. Coloco em discussão a indicação número 046-2022 do vereador Milton Isidoro. Senhora Presidente. Com a palavra, vereador João Ernesto. É, semana passada eu fiz um pedido semelhante também para uma outra escola, ali, a, escola Josué, a escola Cândido, ali da Esquina da Sorte, também com o mesmo intuito de facilitar e dar mais segurança no embarque e desembarque das crianças. E daí eu vou pedir uma atenção especial por parte da secretaria é, pertinente, secretaria de Educação, que desse uma analisada, porque a segurança das crianças começa desde o momento que embarca no ônibus é, e um cuidado especial com relação ao desembarque delas na frente da escola. Isso a gente tem observado, muitos pais reclamando, que no lugar onde acontece o embarque e desembarque, não oferece a devida segurança. Às vezes porque é próximo a via muito movimentada, ou às vezes lugares que as crianças possam dispersar e ao invés de entrar para dentro do pátio da escola, acabam saindo para outro local e podendo até ocorrer um, um, um atropelamento. Então, peço atenção especial por parte da Secretaria de Educação, para que nós não precisemos mais ficar mandando esse tipo de pedido, porque eles têm condições de mandar uma pessoa ir lá avaliar, tem uma secretaria é, de mobilidade que pode fazer essa avaliação e propor essa obra para o Executivo. Então, fica o meu pedido. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação número 47, 2022. Reitero a indicação 256-2021 ao Executivo Municipal que estude a viabilidade de colocar pavimentação asfáltica na rua da Caixa d'Água, na, na localidade da Vendinha. Justificativa. Tal pedido se justifica, tendo em vista as péssimas condições de trafegabilidade para veículos e pedestres, tendo em vista que os moradores sofrem com a poeira nos dias secos e com lama nos dias chuvosos. Saliento que esta é uma reivindicação antiga dos moradores daquela localidade. Segue Fotos e Anexo. Requerente João Ernesto Rambor. Coloco em discussão a indicação número 047-2022 do vereador João Ernesto Rambor. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação número 48, 2022. O Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, construa um abrigo parada de ônibus na localidade de Porto Batista, na rua Ataliba Martins de Campos, próximo à residência do seu Cesso Rubim. Justificativa. A referida indicação veio a pedido de moradores onde alegam não dispor de uma parada de ônibus em condições de uso, onde a que dispõe no momento foi construída por moradores locais e não oferece condições de uso, conforme fotos em anexo. Requerente, vereador João Ernesto Rambor. Coloco em discussão a indicação número 048-2022, do vereador João Ernesto Rambor. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação número 49-2022. o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente faça a colocação de um suporte com lâmpada na TF10, no quilômetro 14, no poste de número 31254, na localidade de Passo Fundo. Justificativa. O presente pedido se faz necessário, pois trará mais segurança para os moradores que ali residem e para todos os munícipes que por ali transitam. Requerente, vereador Marquinhos da Solda. Coloco em discussão a indicação número 049-2022 do vereador Marquinhos da Solda. Com a palavra, vereador Marcos. Senhor presidente, fiz novamente esse pedido. Isso aí já vem, acredito, uns dois ou três anos. Né? Ah, as pessoas, os moradores ali vêm pedindo que coloque que o município coloca essa, esse suporte com lâmpada para facilitar a vida daqueles daquelas pessoas aqueles trabalhadores né, que se deslocam até no mesmo no turno da noite que vão se deslocam para o polo petroquímico mas parece não sei se é falta de um incompetência ou se é retaliação né? porque eu... já faz dois anos que eu pedi os moradores pedem que, se, que seja feita essa, essa melhoria na, na, na comunidade ali e não é atendido. Então, entrei novamente e também quero alegar aqui que, se, se não for tomado providência pelo parte do executivo, a gente vai buscar ajuda aí em autoridades maiores. Porque não é possível atender. Algumas residências e outras não. As pessoas têm que ser tratadas com igualdade. Então, aí, por isso eu estou, entrei com esse pedido, atendendo um pedido dos moradores. E é muito feio, me sinto até mal, como vereador, ter que vir aqui pedir por essa, através dessa casa. Eu acho que era só o contribuinte aquele cidadão interessado, fazer solicitar um pedido na secretaria competente e logo ser atendido. Não precisava nem passar por aqui, não precisava estar gastando saliva. Mas é isso aí, é senhor presidente. Eu espero que seja resolvido. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação número 50, 2022. O vereador que subscreve requer seja ouvido em plenário dessa casa legislativa e após seja encaminhado ao executivo municipal a seguinte indicação: que o poder executivo municipal, através da secretaria competente, faça a linha de esgoto pluvial às margens da, R... da BR 470 no quilômetro 339, justificativa, o presente pedido é uma solicitação dos moradores da região que constantemente reclamam que as pessoas que ali residem sofrem com os alagamentos que são ocasionados pelas fortes chuvas, requerente vereador Marquinhos da Solda. Coloco em discussão a indicação número 050 2022 do vereador Marquinhos da Solda. Com a palavra, vereador Marquinhos. Senhora Presidente, essa é mais uma indicação atendendo um pedido dos moradores da localidade. Né? A gente sabe que ali eu acho que é uma, é uma rodovia federal né? ou estadual, não sei exato federal, né? E a gente sabe que ali já se, já se, já se trata já com mais, mais cuidado, né? Ali, porque é federal. Mas eu tenho certeza que o município de, de Triunfo tem como resolver essa situação. Não é possível, né? Foi, foram construídas a faixa, né? Ali parei com aquelas as casas daqueles moradores ali da, da localidade. E hoje a água que vem desce pela faixa, né, no, nos dias de, de temporais e chuvosos, né, a água vem pela, pela faixa e acaba invadindo as casas, trazendo sendo prejuízos para os moradores. Então, a gente sabe que é mais delicada a coisa, né, mas a gente pede atenção aí da parte do executivo que procurem resolver, sanar esses problemas dessa a determinada localidade. Assim como muitos outros, né? que a gente sabe, hein? lá na Esquina da Sorte, né? que foi pedido até por João Ernesto, se não me engano, e inclusive o um, pessoal do Executivo tiveram presente lá, assistindo lá, vendo o que poderia fazer. É isso aí que a gente precisa. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação número 51, 2022. Com o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, estude a viabilidade de colocar dois quebramolas na TF10, no quilômetro 10, na esquina da Rua do Cemitério, em General Neto. Justificativa. Essa indicação é de suma importância, pois nesse local tem um cruzamento, onde os condutores trafegam em alta velocidade, colocando as vidas das pessoas em risco, tendo em vista que nesse local já ocorreu vários acidentes, inclusive com vítimas fatais. Requerente, vereador Marquinhos da Solda. Coloco em discussão a indicação número 051-2022 do vereador Marquinhos da Solda. Com a palavra, vereador Marquinhos. Senhora Presidente, essa é mais uma indicação atendendo um pedido dos moradores de General Neto, e Barbosa, Praia Grande, Passinho, as pessoas que residem por ali. Ah, já faz, no mínimo, quatro anos... Que esse vereador entrou com indicação, pedindo uns quebra-mola naquele trecho ali, onde já ocorreu vários acidentes. Mas não somos atendidos. Parece que existe uma perseguição com aquela região ali de General Neto e Barbosa, Passo da Ponte e assim por diante. Passo Fundo, passo fundo e assim por diante. Ah, se sabe que em dias... De velório, de enterro, né? A gente sabe que as pessoas são veladas lá na igreja, no salão ah, paroquial Três Martes, na igreja, né? Três martes. E, e aí o pessoal que se desloca lá da, da, da igreja, que tem que chegar, vir até o cemitério, se estende uma longa fila de automóveis. É mais um risco exposto ali para essas pessoas que já estão com problema né, das pergas pergas familiares então ah, vejo aí que o, o executivo providenciou em vários trechos da, da TF-10 quebra-mola dessas esquinas né, e, nesses cruzamentos e ali Neto né, não tem jeito de sair esse quebra-mola não sai a capela não sai quebra-mola é um descaso total. Né? Então, eu vou tornar, uh, reforçar, pedindo, não estou implorando para prefeito, porque eu não sou para implorar para prefeito. Eu estou falando o no nome da comunidade de, de Neto. Uh, e até mesmo uh, pedir quebra-molas, né? não aqueles quebra-molas vergonhosos que eu vi ali naquela faixa que liga o Porto Batista, a uh, esquina da sorte, com a vendinha. Façam-se quebra-mola decente. Se possível, uma lombada eletrônica, que eu acho que o Triunfo merece. A população de Triunfo merece. É isso aí, senhor Presidente. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação número 52, 2022. Com o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, faça a colocação de lixeiras no corredor do Frontino, na localidade de General Neto. Justificativa. O presente pedido é uma solicitação dos moradores da região, que constantemente reclamam que as pessoas que por ali residem não têm um local apropriado para adicionar os resíduos, o lixo, ocasionando muitos resíduos espalhados pelo local e assim poluindo o meio ambiente. Requerente, vereador Marquinhos da Solda. Coloco em discussão a indicação número 052-2022 do vereador Marquinhos da Solda. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Senhora Presidente, mais uma indicação, mais uma vez, estou aqui nessa casa pedindo a atenção da parte do Executivo. Eu já eu não consigo entender. Não sei se essa retaliação é do, da parte do prefeito ou do secretário. Se é do secretário, eu já estou tratando ele como incompetente. Se ele não tem competência, dá um lugar para outro. Porque essas lixeiras... Se não fizer, eu mesmo vou me reunir com os moradores e nós vamos fazer. Mas não é possível que algumas localidades sejam atendidas e outras não. Quantas vezes já foi feito o pedido dessas colocações de, de lixeira? Aí, o, as pessoas que vão ali pra, pela. que, vão, que passam naquelas, naquelas corredores, naquelas estradas ali. Vejam aquele lixaredo espalhado ali porque a, a, o município não, não, não contribui, pelo menos colocar uma lixeira, porque as pessoas estão fazendo o, o seu, a sua parte. Eles estão co, coletando os lixos produzidos pela família, né, lixo doméstico, e levam até as lixeiras, às vezes até um quilômetro de distância. Mas a prefeitura não toma providência. Vou cobrar esse de secretário de um jeito ou de outro. Ele vai ter que resolver essa situação. É isso aí, senhor presidente. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação número 53, 2022. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, construa um abrigo, parada de ônibus, na esquina do corredor da Luana Amaral, na localidade de General Neto. Justificativa. Tal solicitação tem por finalidade oferecer abrigo aos usuários que ali aguardam o transporte coletivo diariamente. Nessa localidade tem muitas crianças que utilizam o transporte escolar e não tem onde se abrigar. Requerente, vereador Marquinhos da Solda. Coloco em discussão a indicação número, 200, número 053, 2022, do vereador Marquinhos da Solda. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Senhora Presidente, esse é um pedido novo, né? Aqueles outros que eu falei ali, a gente já vem pedindo há muito tempo, mas esse é novo. O que é certo, é certo, né? O que é justo. Ah, peço que o município construa essa parada né? se sabe que ali na vila dos Amaral se tornou um, um, uma vila, uma comunidade bem, bem grande né? e existe vários moradores né? e várias crianças que de, dependem de transporte escolar e essas crianças nos dias de chuva elas têm que se abrigar nas áreas das casas ali mais próximas, mais próxima ali da, da estrada. Pessoas que vêm até do, do, das partes mais, mais longe da estrada, né? dos fundos, que nem se diz. Então, eu peço a atenção da parte do Executivo que faça essa melhoria lá na comunidade dos do Amaral Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Indicação número 54, 2022. O Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, estude a viabilidade de colocar uma caixa d'água em um poste de luz com tomada para o cemitério de General Neto. Justificativa. Essa indicação se faz necessário, tendo em vista que no cemitério não tem água e nem luz, e os munícipes precisam lavar, levar a água de casa para a limpeza dos túmulos. Com a falta de água e luz para fazer os reparos e construções no cemitério, está gerando transtorno para os munícipes. Requerente vereador Marquinhos da Solta. Coloco em discussão a indicação número 054-2022 do vereador Marquinhos da Solda. Com a Sim. palavra, o vereador Marcos. Senhor presidente, Sim. a gente entrou com esse pedido, atendendo um pedido dos moradores, mas como todos vocês presenciaram aí, né? e a população que está nos assistindo em casa estão presenciando esse esse pedido desse vereador que está atendendo os moradores de, dessas localidades. Se sabe que existem várias situações no município que deveria... Várias localidades que deveriam ser atendidas. Né? Mas eu estou aqui, hoje, direcionado mais para General Neto, naquela região ali, né? porque eu entendo que... Pode dizer que não, mas existe uma retaliação. Mas quero dizer, para o prefeito, o secretário, seja quem for, ele não está prejudicando esse vereador. Ele está prejudicando os moradores daquela região. Ele está prejudicando os eleitores deles, os nossos eleitores. Porque não foi só o vereador Marquinho, que teve voto lá nas mesas de General Neto, Passo Fundo e... e e, e, e assim se estende teve vários vereadores que tiveram voto lá o prefeito foi, fez 70% dos votos mas lá não sai nada não sai uma capela mortuária não sai um quebra bola não sai uma parada de ônibus não sai uma lixeira não sai as estradas, uma porcaria então não tem o que fazer com essa gente e eu peço que Estou aqui de novo pedindo essa atenção especial. Não quero atender o problema dele. Mas não prejudica as pessoas. Se tem vontade de prejudicar esse vereador, me ataca na rua e me prejudica. Não precisa fazer isso para, para, para as pessoas inocentes. Mas é isso aí, senhora presidente. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Indicações número 55, 56, 57 e 58. O Executivo Municipal providencia pavimentação asfáltica ou PVS nas localidades Fortaleza, Escola Tristão, Benfica, Escola Nicolau Luiz Rambor, Passo Fundo, Escola Meireles e General Neto, Escola Generoso. Fazer a pavimentação em frente às escolas. Justificativa: essa pavimentação se faz necessária para a melhor comodidade dos alunos da escola daquelas localidades e também aos moradores, agricultores e pecuaristas que desenvolvem trabalhos diários nessas estradas. Requerente: vereador Ricardo Souza. Coloco em votação as indicações número 55, 56, 57 e 58 do vereador Ricardo Souza. Senhora, senhora Presidente. Coloco uh, uh, com a não, palavra o vereador Marcos. Não peguei ali uh, o exato. Se não me engano o vereador está pedindo o em frente a essas escolas do interior, né? Eu acho que os meus companheiros, vereadores e a população dessas localidades sabem que esse vereador já entrou três vezes com esse pedido. Não só nesse atual gestor, na gestão do governo anterior a esse, o prefeito Cassado. Mas não somos atendidos. Muito boa a sua indicação, vereador. Mas quero ressaltar que o vereador vem há muito tempo pedindo. Pode ser que agora o nosso atual prefeito faça essas melhorias na frente das escolas. É isso aí que eu tinha para dizer. Com a palavra o vereador Ricardo. Vereador, eu vou nas escolas né, do interior, em todas as escolas, e escolas do interior tem uma dificuldade, esse nosso município a gente sabe que é, tem uma grande extensão de estrada de chão E isso dificulta bastante a pavimentação de todas e também a manutenção, a gente sabe disso uh, Mas esse meu pedido para todas essas escolas do interior foi porque tem uma dificuldade muito grande de colocar quebramolas molas em estrada de chão Não pode colocar quebramolas molas em estrada de chão então, para melhorar a segurança dos pais, dos alunos e a facilidade de todos, do transporte também, eu fiz esse pedido para que muitas escolas, se não puder asfaltar ou pavimentar a rua inteira, que coloque pelo menos um trecho considerável na frente das escolas, para que sim eu fazia aí o pedido do quebra-mola para as escolas para melhor segurança. Um exemplo... A gente teve há poucos dias na escola Meireles ali, que a diretora me relatou, que tem uma curva IU, e o pessoal vem em alta velocidade e o rapaz perdeu, quase entrou escola dentro. Não é culpa do município isso, volto a dizer, a extensão de área é muito grande de estrada de chão. Foi colocado placas, mas infelizmente as placas o pessoal não obedece. Então, estou fazendo esse pedido aqui. Então, que o Executivo Municipal considere essas indicações. Senhora Presidente, ah, vereador, esse é o entendimento desse vereador. Portanto, o senhor sabe que o senhor chegou aqui nessa casa o ano passado. Se o senhor deve ter acompanhado o trabalho desse vereador, e o senhor sabe, assim como as, as escolas, sabe, as, as, as comunidades, sabe, que esse vereador já vem há quatro anos pedindo. Vem quatro anos pedindo, mas não se, vê mov... não se vê ação da parte do governo. E pode ser que agora, o senhor, um vereador eleito pelo povo, e nós, juntos, nós consigamos fazer, executar essas obras, que eu tenho certeza que vai melhorar bem, mas a, a, a vida da, dos professores, alunos, comunidade e assim por diante. É isso aí que a gente precisa. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Pedido da informação número 08-2022. O vereador que esse subscreve requer seja ouvido do plenário dessa Casa Legislativa e após seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido da informação. De acordo com o artigo 214 do Regimento Interno, requer que seja respondido o seguinte pedido de informação. Que O Executivo Municipal informe para esse vereador o seguinte pedido de informação. Cópia do projeto de asfaltamento que deu origem ao contrato 31-2016, e termo aditivo 031-2016-04, de 7 de junho de 2020, que trata do recapeamento da TF-10 no trecho entre Proeste 2 até a ERS-124. Justificativa. Tal pedido se justifica para que esse vereador possa fiscalizar as alegações da empresa executante que alega ter executado a obra de acordo com o projeto e que as avarias hoje existentes são devido ao excesso de carga não previsto no projeto nesse local. Requerente, vereador João Ernesto Rambor. Pedido de providência número 30-2022. O vereador que subscreve requer que, após seja ouvido o plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, providencia a reforma do abrigo da parada de ônibus na localidade da Fazenda Quadros, em frente ao Mercado Girardi. Votos em anexo. Justificativa. É uma reivindicação dos moradores, pois no último temporal ficou destruída e encontra-se em, espé... em péssimas condições. Vereador Balmir Macena. Pedido de Providência 31-2022. Que seja feito patrolagem, colocação de brita... Roçada e limpeza dos galhos na estrada da Unimed, na localidade do Rincão dos Pinheiros. Justificativa. A entrada da rua encontra-se esburacada e com valetas, dificultando a passagem de veículos. A mesma necessita também de roçada e limpeza de galhos para melhoria na circulação de pedestres. Requerente, vereador Milton Isidoro. Pedido de providência 32-2022. O Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, solicite um estudo, estudo à empresa RGE para solucionar um problema na rede elétrica na Escola Municipal de Educação Infantil Amor Perfeito na Vila da Creche. Justificativa. Essa demanda veio a este gabinete, onde foi relatado queda de energia elétrica, quando feita a ligação, ligação dos aparelhos de ar-condicionado da escola. Requerente vereador Milton Isidoro. Pedido de providência número 33-2022. Que seja feito serviço de patrulagem e colocação de brita na estrada da Boa Vista, que começa na padaria Boa Vista até a TF-045 que liga a esquina da sorte com a vendinha. Justificativa. A estrada encontra-se esburacada e com barro devido à falta de manutenção, causando risco para os veículos que fazem uso da mesma. Requerente, vereador Milton Isidoro. Pedido de providência número 34-2022 que seja feita a substituição do abrigo da parada de ônibus de ferro por alvenaria, na TF10, em frente ao Distrito Industrial, sentido Triunfo Polo. Justificativa. Tal medida se faz necessária, pois o abrigo encontra-se em péssimas condições e o tamanho não comporta os usuários, tornando difícil o uso em dias chuvosos, Assim, sendo feita a substituição, traria mais segurança e diminuiria os gastos com manutenção. Requerente, vereador Milton Isidoro. Pedido de providência número 35, 2022. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, faça a limpeza roçada nas laterais ao longo da estrada Sérgio Moreira, Dobar Rádio do Duarte até a BR-386, passando pelo Morro do Marinheiro. Justificativa. A vegetação que cresce às margens da via prejudica a visibilidade da sinalização por parte dos motoristas que trafegam diariamente, causando risco de acidentes. Segue foto em anexo. Requerente, vereador João Ernesto Rambor. Pedido de providência número 36-2022. O Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, faça patrulhagem e ensaibramento no trecho da volta da Mariana até o Pontal. Justificativa. Tal pedido se justifica, tendo em vista que a estrada encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade. Segue imagem em anexo. Vereador João Ernesto Rambor. Pedido de providência 37-2022. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, faça a patrulhagem e ensaibramento na localidade do Benfica, no Dote, na estrada principal, próximo à residência do Sr. Toquinho das Cuias. Justificativa. Tal pedido se justifica, tendo em vista que a estrada encontra se em péssimas condições de trafegabilidade. Requerente, vereador João Ernesto Rambor. Pedido de providência número 38-2022. Que seja feita a reforma do abrigo parada de ônibus na localidade de Tapera Queimada, rodovia TF-045, em frente à casa da senhora Maria Garcia. Justificativa. Tal pedido se justifica tendo em vista que as pessoas utilizam esse abrigo diariamente. Seguem fotos em anexo. Requerente, vereador João Ernesto Rambor. Pedido de Providência 39-2022. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, conclu conclua a tubulação do esgoto pluvial na rua José Atanásio de Castro Figueiró, na localidade de General Neto. Justificativa, solicitamos em nome da comunidade que pertence àquela região, que sejam averiguadas com urgência a situação lá denunciada, a fim de que sejam tomadas medidas emergenciais para diminuir o problema existente antes das épocas chuvosas que chegarem. Observação, que seja retomada e concluída a tubulação de esgoto pluvial, requerente vereador Marquinhos da Solda. Pedido de providência 40-2022. Que o Executivo Municipal, através da Secretaria Competente, faça o patrulhamento e sabramento na localidade do Passo Raso, Pontal e Volta da Mariana. Justificativa. Tal pedido se faz necessário considerando que as estradas das localidades citadas não recebem manutenção a meses, situação que traz inúmeros transtornos e prejuízo para que os produtores rurais da região, dificultando o escoamento das suas grandes produções de grãos e pecuária. Referente, vereador Marquinhos da Solda. Todos os pedidos serão encaminhados para o Executivo Municipal. Passamos para o grande expediente. Com a palavra, por 20 minutos, o vereador Matheus. Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste pela rede social... E público aqui presente. Eu venho brevemente aqui falar sobre um fato que aconteceu na semana passada, uma visita que recebemos aí do deputado Juvir Costela, atual secretário de, de Logística e Transporte do Estado. E a visita foi muito importante, Moa. Uh, porque a gente mostrou para ele o anel viário do polo, a entrada da cidade, é um assunto que tem sido batido, debatido bastante aqui na, na Câmara. Né? Então é só para dar um, um respaldo mesmo para o pessoal né, da cidade, que a gente conversou com o Juvir, ele falou para a gente que o problema ele está junto com a gente nessa. E já tem uma verba destinada do Estado ali, o destino, o, o, o, a, a obra já está licitada, e eles vão começar a mexer ali assim que, já está licitado, já está tudo feito, assim que a, a empresa chegar ali e já vão começar a mexer. falamos Aproveitamos que ele estava aí já, eu, o prefeito, e uma comitiva aí de, de vereadores, alguns vereadores, já mostramos outros problemas da para ele nos ajudar também, que é a questão da água da vendinha. Né, amor? Com, a, com a venda da corção, o processo ficou parado. Então, a gente pediu um apoio para o deputado para dar andamento. Né? Aquele pessoal que sofre com essa falta d'água. aí O caminhão tem que ir três ou quatro vezes por dia lá levar água para aquele pessoal. Então, é bem, é bem difícil a situação. A gente pediu uma atenção do do secretário na quesito aí também, e a questão do Porto do Bote ali, a desobstrução do Porto do Bote, né? o Beto foi, teve uma reunião com eles lá, né Beto, então uh, eles vieram ali, a gente mostrou para o deputado, ele ficou também de, de ajudar a sanar esse problema aí. Hoje eu só vim dar, dar uma, uma atenção para isso, e né? por hoje é isso aí, boa noite. Com a palavra, por 20 minutos, o vereador Marco Aurel. Boa noite a todos, público presente, senhores vereadores, Pessoal que compõe a mesa. E as pessoas que nos assistem em suas residências, através das redes sociais. Pelo Facebook, Facebook ou pelo Youtube. Bom gente, quero começar o meu discurso aqui dessa tribuna. Porque eu não deix poderia deixar de... Me manifestar e homenagear um cidadão, morador da localidade de General Neto, né? que infelizmente, semana passada, nos deixou, partiu para junto de Deus. Assim eu acredito, porque eu tenho certeza que na casa de Deus tem lugar para as pessoas boas. Essa é a minha forma de pensar. E partiu cedo demais, com 57 anos. Um pouquinho mais velho que eu. Não estou me chamando de guri, mas, mas é, é novo. 57 anos é muito novo. Estou falando do nosso amigo Francisco Ricardo Castro da Silva conhecido por a maioria dos cidadãos triunfenses, como Ricardo Louça, Filho do então conhecido falecido Louça, já afinado também, e Dona Terezinha Castro. Ambos moradores uh, da, da localidade de General Neto, Ilha da Paciência e assim por diante. Ricardo um homem uh, simples sorridente, alegre e trabalhador dedicou a sua vida à sua família sempre trabalhou com honestidade casado com, com a dona Lúcia Filha do seu dídimo. Já afinado também. Pai de três filhos. Dois. Biológico. E um adotivo. Quero deixar uma mensagem. Dizer para a família. E para o Ricardo. aonde ele estiver. E se estiver me ouvindo. Quero dizer... Ricardo. Foi uma honra ter feito parte de suas trajetórias, de sua história. Me orgulho de ter participado da sua vida, compartilhados momentos bons e momentos difíceis também, que atravessamos juntos. Era Faça essa homenagem porque ele era é uma pessoa especial na localidade. Sempre preocupado com as pessoas mais necessitadas. Sempre preocupado com melhorias na localidade. Né? Mas Deus quis levar mais cedo e a gente tem que respeitar. Então, quero dizer para a família que leva em frente o nome do Ricardo. Deve se orgulhar desse, dessa pessoa, né, desse cidadão, desse pai, porque serviu de exemplo para nós todos. E nós devemos seguir e concluir a trajetória e, o, e a caminhada que ele vinha fazendo em prol da sociedade. Mas é isso que eu tinha para dizer sinto muito, fico muito triste da gente perder um amigo da gente tão cedo mas faz parte porque a vida é assim aí mesmo a gente não quer aceitar nós temos que saber superar essas, essas rasteiras que a gente leva na vida ah, mas vamos lá interessa também, isso é muito importante muito interessante essa homenagem que fiz mas também temos que tratar de assuntos de interesse do nosso município porque a vida continua ah, eu vi ali acho que o vereador Matheus argumentou ali sobre a visita do de um deputado aí fazendo para fazer a recuperação daquele trechinho ali da daquela anel viário do polo recuperação de o quê? 50 metros linear 500 metros quadrados aí eu às vezes eu dou uma visitada ali no facebook olhando ali as fotos postadas muito bom, deputado com o respeito ao deputado, respeito aos meus colegas, prefeito todo servidor desse município que eu acredito que esteja com melhorias, né, na, na, na nosso nosso município, mas eu acho gente que não precisava tudo isso, ah, tirar foto e, e postar no Facebook que vai fazer isso e vai fazer aquilo e contar com, com o estado, Que estado que vai fazer essa obra. Eu acho que, Marquinhos, quero só dar uma sim, sim. Como a estrada é do Estado, o município não tinha como. Como é que o município vai mexer se a, se a obra é do Estado? Se a estrada é do Estado? Ah, sim, vereador. Sim. Mas eu tenho certeza que o Estado é entrar em contato com o Estado. O Estado vai liberar, porque se aí sabe que já está com vários problemas. E eu tenho certeza que se o município solicitar uma licença para executar aquela obra ali, eu duvido que o não libere. A gente, se trata de, se, de 500 metros quadrados de açoque, de recuperação, uma das entradas da nossa cidade, a imagem que deixa até mesmo perante a Braskem o município preocupado com ali o, aquele trecho ali onde que tomou o precário não sei o que está acontecendo nesse microfone a sua maneira de se mas mas minhas críticas, as críticas às vezes são construtivas. Muito boa muito bom a iniciativa, não é tanto para uma obra tão pequena. Ah, não estou aqui. Achar que está certo ou errado? Acho que estão certo. Se sabe que é um ano eleitoral. E aí vem todo mundo, os agentes políticos, cada um vendeu o seu peixe. Mas eu não quero saber de manchete eleitoral. Eu quero saber. É de, eu quero é resultado. Eu quero é ações da parte do governo. Não tem pensar Regaçar. tem que arregaçar as mangas e ir lá fazer o que tem que fazer ir no, caminho, no lugar certo decisivo apresentar e depois postar nas redes sociais que eu mesmo terei o prazer de me manifestar parabéns ao deputado ao senhor prefeito, ao senhor Vereador, o senhor secretário, o senhor... Sei lá quem. Tá. Essa é a minha forma de pensar. Não sou o prefeito. Até desconheço muita coisa. Mas tenho certeza que se fosse comigo, não tinha muita conversa. Ou vamos fazer vamos fazer de uma forma ou de outra. Se o Estado vai ter que... Eu duvido que o Estado vai negar. O Estado está louco para se, se, se desfazer, não arrumar mais problema para ele. É claro que passaria para o município. E o problema teria resolvido. Mas tranquilo, espero aí que saia, que seja verba do município, verba de estado. Desde que saia, está bem bom. É isso que importa, né? Ah, como vocês viram aí, eu fiz vários pedidos. É o pedido de colocação de, de suporte, lâmpada, e parada de ônibus, as paradinhas aí que, o abrigo, que a gente diz, né? parada de ônibus, que nem eu venho falando, que eu pego uma carroça e um cavalo, vou ali e faço num dia, as paradas de ônibus, os abrigos. Ah, é muito feio, gente. O vereador tem que vir para cá, gastar saliva, perder tempo, pedindo, fazendo aqueles documentos todo ali para não sair nada. E uma coisa tão simples de resolver, que eu tenho certeza que se o cidadão tem ofensa, se tem certeza, não, o cidadão tem ofensia, ele vai lá e requer hum, uma troca de lâmpada, uma parada de ônibus, pede junto às secretarias competentes, mas não são atendidos. Aí eles procuram o vereador, e nem eles procuram, procuram, procuro vocês, com certeza. Isso é certo, gente. Porque todos vocês colocam os pedidos. Vocês, a maior, a maior parte, faz parte da base do governo. Mas as pessoas não são atendidas. Então eles procuram o vereador. E a gente tem que vir aqui fazer. Não me custa nada. Mas eu, e eu, e eu, e eu como também sou interessado e preocupado com a sociedade, com a melhoria nas comunidades, eu faço. Mas eu fico com vergonha porque dizer que triunfo o vereador tem que fazer um pedido de providência um pedido de indicação e não é atendido porque eu não sou atendido aí diz assim ah o vereador Marquinhos é complicado porque o vereador está sempre ah, batendo batendo e que as coisas tudo numa hora só mas gente faz cinco anos que eu estou aqui até hoje foi feito Através do pedido desse vereador e da comunidade, que eu saiba foi uma parada de ônibus em frente ao posto 102 aquele, aquele refúgiozinho ali que foi feito e uma creche meia sola lá na escola generosa, anexada à escola generosa, é o que foi feito porque o resto que foi pedido, não é atendido não sou atendido não sei se vocês são atendidos. Talvez seja, porque compõe a base do governo. Mas eu não sou atendido e as pessoas, e as comunidades que vêm pedindo não estão sendo atendidas. E eu provo isso. O que é, que é o recado que eu dou? O governo tem que entender que ele não está prejudicando o vereador. O vereador é um peão da raça, um peão do, lá do polo, ele não vai prejudicar. Eu estou aqui para representar a população. Tenho meu salário, vou defender, vou defender os direitos das pessoas. Para isso que eu sou pago. Ele está prejudicando quem? As pessoas que estão precisando, aqueles alunos, aquelas crianças que vão pras, que dependem do transporte coletivo, que tem que se deslocar até a escola ele está predicando aquele senhorzinho, aquela senhorinha idosa, que tem que pegar um ônibus, que, que depende de um transporte coletivo, que aliás nem tem no nosso município. Tá tudo, tudo bem que tenha, teve a pandemia aí, e a coisa se complicou um pouco, mas hoje se sabe que o transporte coletivo aqui no município está tá, tá, brava a coisa e muitas pessoas não tem carro não tem como se deslocar então gente peço, reforço aos cidadãos aos, aos, aos representantes públicos que ajudem a fiscalizar ações do governo e faça esses pedidos também porque quando esse vereador faz os pedidos não é porque é eleitor do vereador Marquinhos eu nem pergunto se ele votou em quem. Não quero saber. Eu quero saber é melhorar a vida dele, é isso que eu quero. Portanto, também tem como provar aí para muita gente que as coisas que a gente vem pedindo é sempre pensando no coletivo, não é? Em si, em benefício próprio. Pensando é na situação do povo povo, da população ah, que está aí necessitando uma atenção do poder público. Aí diz assim, eu já vi o vereador falar aqui que triunfo não tem mão de obra. Ah, isso aí é, é difícil. Como não tem? Eu acho que entre concursados, CCs e terceirizados, isso aí tem em torno de 4 mil funcionário, criando um corpo público, aí não tem gente para fazer uma parada de ônibus. Aí não tem ah, gente para fazer uma limpeza de estrada, não tem maquinário, não sei o quê, né? Ah, falta de máquina, depende dos contratos, da licitação, do fulano de tal, não sei o quê e e assim vai se estendendo, e as vão enrolando o povo, e a população vai sofrendo. Né? Ah, eu lembro muito bem que uns anos atrás, não estou culpando o atual gestor aí. Ó, muita coisa não tem culpa. Mas ele tem que responder porque ele é o atual gestor. Então é ele que tem que ir, ir para a rua e ver a necessidade do povo. Me ah, lembro que uns anos atrás, dia 20 de setembro, Ia se fazer um desfile, começava ali, de agora vai passar o patrimônio do município, as máquinas do município. Começava uma fila aqui, na frente dessa Luiz Barreto. Se levava uma hora passando máquinas e equipamentos, máquinas como trator, reto-escavadeiro, patroa, caçamba, carro, prancha e mais outros equipamentos que eu não me lembro mas todo mundo sabe o que eu estou falando era uma hora mais ou menos aquele, toda aquela carreata de equipamento, de máquinas do município hoje se nós for fazer um desfile dia 20 de setembro cinco minutos olhou o começo da fila e já terminou logo ali porque vem terminando com tudo essa politicagem porca aí. Ó. E quem está pagando a conta é o povo. Porque o povo é que paga o salário de cada um de nós. De vereadores, de prefeito, de servidor, seja ele concursado ou não, ou CC, ou sei lá, ou terceirizado. Tudo sai do cofre do município e quem é que paga isso aí? é a população então esse dinheiro teria, teria que ser bem aproveitado e direcionado de volta para a sociedade e a sociedade tem triunfense parece uma maldição o município não anda uns dizem que o povo tem um é muito corrupto sei lá, pode ser Acredito que não seja tão inocente, mas são um pouco ingênuos porque levo como todo, quase todo cidadão tem ofensa se conhece, eles acreditam em respeito Aquele político que se desloca até a sua residência para pedir um voto. Então ele acredita e até mesmo ele acredita que vai melhorar. Então quer dizer que a esperança não morre e o povo acaba voltando. voltando. Só que muitos coitados às vezes deixam se levar por uma promessa e depois, uma promessa de emprego, ou até mesmo uma parada de ônibus, porque não conhecem os seus direitos. Porque eu tenho certeza que cada cidadão e a fundo e requerer os seus direitos a coisa se complica eu estou aqui fazendo esses argumentos alertando a sociedade que tem ofensa pedindo para eles pedindo para eles para que fiquem atentos não deixe de ser enganado minha gente não tenho medo senhor presidente só para concluir ah, então peço para a população que fique atento Espero que ninguém se ofenda, se eu falei demais, né? mas eu estou expondo os meus pensamentos e as necessidades do meu município, da minha terra, da minha gente, onde reside a minha família, a família dos meus amigos, os meus filhos, o futuro da nossa terra. É isso que eu tinha para dizer. Com a palavra, por 20 minutos, o vereador João Ernesto. Boa noite, senhor Presidente. Membros da mesa diretora, colegas vereadoras, colegas vereadores, comunidade que nos assiste presencialmente pelas redes sociais. Primeiramente, é, salientar que, junto à bancada federal do PDT, hoje chega a minhas mãos aqui para divulgar mais uma emenda é, parlamentar encaminhada pelo deputado Pompeu de Matos no valor de 100 mil reais, que foi uma solicitação feita pelo presidente atual do PDT, ex vereador Nelson Aguilheiro, conhecido como Nelson Gago. Então, valor de 100 mil reais também que entrará nos cofres do município esse ano. E a semana passada também tinha sido anunciado uma de 140 mil reais do deputado federal Afonso Mota, que é para custeio direcionado à saúde. Esta vai ser feito o convite para o prefeito para ele comparecer no gabinete do vereador João Ernesto, vereador Marquinhos junto com o secretário da Pasta, para que a gente possa passar as mãos dele na semana que vem. Então, o meu agradecimento, em nome meu, aí, do vereador Marquinhos, corremos atrás dessa emenda junto ao Afonso Mota, e Nelson, aí que junto ao deputado Pompeu de Matos, também está chegando no município, também através do deputado Afonso Mota. É, tinha sido concedido ano passado um kit ali para conceito tutelar já foram entregues os computadores e agora está chegando o carro os próximos dias também está sendo feita a entrega já estão em fase final aí, de emplacamento e logo estará chegando juntamente com telefones celulares bebedouro mais totalizando um valor de 120 mil reais esse concedido não em valores mas sim é, o bem é como carro e como celulares e outros itens a mais. Por outro lado, só dar uma explicaçãozinha a respeito, porque às vezes a gente faz muito pedido de informação e as pessoas nos cobram, porque a gente pede muito e não divulga o resultado dos pedidos de informação. Então, vem a tempo já numa briga, é, e é do conhecimento das pessoas que transitam aí na TF10, rumo ao polo petroquímico, é, com relação aquele asfalto que foi feito, que são duas obras diferentes, um é esse lado de cá, nesses 28 mil e poucos metros, e aquele outro ali, que é dois quilômetros e pouco, ali que é do posto Proeste 2 até, até a, a, a RS é, 045, ali no, junto próximo ao posto Celog. E a gente sabe que aquele asfalto ali foi feito, e faz mais ou menos dois anos que foi concretizada, concluída aquela obra ali, e já praticamente não oferece condições de uso em alguns locais. E como a gente sabe que o termo de garantia da empresa que executa obras ela é de cinco anos, então eu já vinha provocando. Fiz um pedido de providência para que o município tomasse providência junto a essa empresa para ela fazer, é, para que fosse utilizado o termo de garantia, e agora eu fiz o pedido de informação para que eles nos informassem quais as medidas cabíveis haviam sido tomadas junto a essa empresa. E para surpresa minha, o pedido que eu recebi agora, veio justamente a empresa lavando as mãos, e dizendo que se tem algum problema, é porque foi problema no projeto. Ela executou conforme estava o projeto. Então, agora eu fiz um pedido hoje, que foi lido aqui, eu quero ver o projeto que foi feito. Porque quando se faz uma casa, a gente faz de acordo com a planta. E se a casa cair, se teve algum problema, nós vamos responsabilizar o engenheiro. Então, agora, de posse desse projeto, quando chegar na minha mão, nós vamos ver quem está falando a verdade. Se é a empresa, que eu ainda não vou citar o nome, ou se foi o executivo municipal que fez o projeto em desacordo com aquele local ali. Porque a empresa alega que é excesso de carga passando naquele local, mas não é admissível nós sabermos que tem ali um, um depósito, um armazém que todos os dias transitam carretas ali com cargas pesadas e não estar previsto isso no projeto. Seria mais ou menos como você fazer uma ponte, sabendo que transita todo tipo de carro e você não prevê que caminhão vai passar ali. O primeiro caminhão que passa vai derrubar essa ponte. Então, eu acho que aí fica um exemplo típico é, do mau uso do dinheiro público nesse, nesse quesito. Porque pelo que a empresa deu e, e, e está registrado isto, ela sugere que seja feito um novo projeto e um novo recapeamento naquele trecho. Aí seria jogar dinheiro pela janela. Enquanto nós corremos atrás aqui para trazer para os cofres do município, e assim como outros vereadores fazem também, a gente vê é, dinheiro saindo aí de uma forma que é, é lamentável. Outra situação também ali, só para deixar ciente ali, me corrijam, quem quiser pode corrigir se eu estiver errado, que na sessão passada nós tivemos aí uma, uma certa um desacordo com relação a algumas coisas ali do anel viário, e foi afirmado aqui nessa, nessa casa que já existia uma licitação pronta por parte da Braskem, não existe se tem alguma licitação pronta é por parte do governo do estado por parte da Braskem, não existe uma licitação existe um estudo técnico apontando pontos e custos para fazer essa reforma do anel viário mas isso não está licitado primeiro que foi feito há meses atrás isto e a gente sabe que o asfalto sobe toda semana, todo mês então não foi feito ainda essa, esta licitação então se alguém tiver uma informação diferente é, pode me corrigir não tem problema nenhum vereador, vamos no parte? pode ver, ah, o assunto foi eu que coloquei na... até pedi uma parte para os 20 minutos em nenhum momento eu falei que era Braskem, eu falei que era o governo do estado que estava citando. E, e está citado realmente, conforme foi falado, e a previsão de início, conforme o vereador Matheus comentou, nos passaram que é no mês de março. Tá? Mas em nenhum momento foi falado que era Braskem, foi falado que era o estado que teria assumido um compromisso com o município. No primeiro momento que ia ceder, fornecer o asfalto, o município ia fazer a base e o estado cederia, forneceria o asfalto em segundo momento, eles não fizeram e nos informaram que não iam fornecer o asfalto porque haviam feito uma licitação para a recuperação da RS-124, que não é somente do trevo, é do anel, do acesso ah, do que sai da 124 até os trilhos, ou seja, é uma recuperação de um valor de aproximadamente de um milhão, um milhão quase 1 um milhão e 70.0 que já está licitado e já tem ordem de início para a empresa começar, mas em nenhum momento foi falado da Braskem. Então, é, primeiro que essa informação do Governo do Estado, tu tens porque é como o Marquinhos disse aqui, nós somos, não fazemos parte da base do Governo e recebemos a visita é, de um secretário de Estado e nós não fomos chamados para tomar a ciência do que está acontecendo, mesmo que nós estejamos aqui toda segunda-feira fazendo pedidos, tentando estar por dentro de onde o dinheiro público é gasto, e aqui está a prova. Nós não fomos convidados para essa visita, não tivemos contato, não com o deputado, porque ele não veio aqui como deputado, se veio como deputado, ele veio para fazer campanha. Não consegue parte Sim, desde que seja, senhora presidente, descontado, depois do meu tempo, porque ele tem direito a uma parte. João, a informação que eu tenho... Por gentileza, por gentileza, um pouquinho, Beto. João, uh, o a parte tu concede se tu quiseres, não posso te descontar do teu tempo. não posso depois te aumentar no teu tema. Tranquilo, tá? pode seguir, um, um minuto eu te concedo, não tem problema. Ô, João, só para concluir, a informação que eu tenho, tanto é que eu falei na segunda-feira passada, foi bem antes da visita do, do secretário em questão, tá? Eu, uma informação que eu tive porque eu fui atrás disso ano passado, conforme eu te falei, conforme eu falei na tribuna novamente eu fiquei em contato e novamente fui atrás de novo, eu fui atrás. Ninguém veio me dizer que vamos fazer assim, fazer sabe Eu tô atrás, estou batalhando para aquilo lá, entendeu? Assim como outras demandas, como eu fui na Metropolã, mas enfim, eu vou tomar o tempo, é só para concluir. Não foi uma informação porque eu sou da base, foi uma informação porque eu fui atrás de resolver isso aí. Tá, João? Obrigado pela parte. Então, essa situação desse do anel viário fica... A cargo do Estado, só deixando claro que é, é muito antigo. Por que, que é do Estado e por que, que não é do município? Porque quando foi montado foi a Copessul que montou o polo Petroquímico, então é, montou em cima de uma área do município. E a área foi sendo vendida, então continuou sendo, passou depois Brasquen, assim por diante, vender para outras empresas, mas a parte do anel viário acabou sempre ficando a cargo do Estado. Mas isso nunca impediu, que fique bem claro, nunca impediu que o município fizesse qualquer obra lá. Prova disso que o município faz quase todos os anos a licitação, está fazendo um aditivo para corte de grama e é em cima do mesmo anel viário. Então, a, a explicação não, não procede de dizer que o município não pode ali fazer, que nem é 500 metros quadrados, Marquinhos, aquilo ali não chega a 100 metros quadrados, aquele trechozinho ali, e deixar depois que essa parte maior, que demora um pouco mais, que fica a cargo do Estado. Mas aquilo já está há mais de um ano cortando pneu, quebrando ponta de eixo, e o município sempre vem com a desculpa. Eu espero que agora realmente seja algo que vai acontecer. Torço de coração para que seja isso aí. Porque é isso que nós queremos. Porque as pessoas nos cobram, às vezes nós não temos as informações, porque é como foi dito aqui, nós não fazemos parte de certas informações e de certas decisões a nível de executivo, mas pessoas do Legislativo fazem. Então, tranquilo, não tem problema nenhum. Então, como disse o Marquinhos, se é por retaliação, não tem problema nenhum. Desde que lá no final as coisas aconteçam. Nós temos situação aí do município, pelo que foi falado hoje aqui, e pelo que eu recebi de comunicados durante a semana aí, incrível, nós não temos estrada no município. Não cruza um caminhão pelo outro. Não cruza um carro leve praticamente pelo outro. Isso é uma vergonha. Hoje... Se sair daqui for lá, dependendo do local, no Pontal, se for no Passo Raso, se for ali no Dote, próximo Benfica, se for lá no Barro Vermelho, passando pela Barbosa, tu não sabe se vai chegar lá. Para um município que gastou com caminhões, com rolo compressor, com caçambas, com, com toda essa, gastou quase 5 milhões e 200 no ano passado com locações de, de máquinas. E essas máquinas não vão fazer parte do desfile, Marquinhos, de fato. Porque elas não são do município. Mas com 5 milhões e 200, quem sabe o custo de um caminhão, quem sabe o custo de um arretro, quem sabe o custo de uma patrola, sabe quanto daria para comprar. Isso seria patrimônio do município. Nosso dinheiro. Então é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo do nosso dinheiro. E vou dizer para vocês, não é só essas estradas do interior. Porto Batista, a maior parte das ruas não dá para transitar mais. Aquele trecho ali que pega ali do... Dali da, da esquina ali do Porto Batista, em direção ao Passo Fundo, é uma vergonha. É uma vergonha. Fico com pena lá do seu Luciano, lá, do shows, que que publicou semana passada, dizendo que já estourou pneu fez, e foram lá fizeram uma meia sola. Por quê? Porque não segura. Não adianta. Enquanto não for tomada uma providência para essas estradas que têm mais movimento de fazer algo bem feito, alargar, levantar o centro dessa estrada, vai continuar. A primeira chuva que dá, água cruza no meio e rebenta a estrada. Então isso é fato, quem anda no interior, o Sr. Celino está aqui, sabe disso, faz parte de um grupo lá onde os caminhoneiros dizem, olha, não pude hoje sair com as minhas máquinas porque não tem estrada, passa as informações lá para o prefeito, que de repente ele não está sabendo. Então é disso que nós estamos nos referindo. O trator que faz a roçada, a mesma coisa, não sei onde é que anda, porque as estradas, o que veio de pedido de roçada e o que foi feito aqui, o que chegou para mim, foi uma coisa absurda, a gente pergunta onde é que está esse trator, se não dá conta, compra dois, Espero que não apareça mais um locado, porque se o caminho é esse, nada me surpreende. E aí, por outro lado, veio descontentamento, os funcionários públicos dizendo, olha, eu, a coisa não está rendendo porque o município não está liberando hora extra. Mas a explicação no final de ano, quando as festas estavam liberadas, dizia que dinheiro não era problema, dinheiro tinha. E nós alertamos, eu alertei, o vereador Marquinhos alertou, eu espero que no ano que vem, que é esse ano, não falte, para que o povo esteja reclamando. está aí, ó. estão reclamando. Estão errados? Não, estão com todo direito. Mas quem administra tem que contar isso aí. Não adianta muita festa agora e depois lá no final começar a faltar. Questão também que foi falado aqui a respeito, também na visita desse, desse secretário, que foi falado sobre a Corsan. Corsan é outra novela. Não uma vergonha de dizer que nós temos aí desde o ano 2008 uma empresa e tem a responsabilidade de fornecer água para as, para as comunidades, é, saneamento básico, e nós temos hoje só as comunidades onde praticamente foi entregue pronto para ela. Foi Vendinha, Barreto, Centro aqui, Porto Batista, Vila da Tieta, e os que precisou investir um pouquinho, nada. Mas a concessão está aqui. Nesse contrato de concessão estão previsto todas as metas, ano a ano, com relação ao saneamento básico. Mas eu pergunto, onde é que tem um metro de saneamento básico feito pela Corsã dentro do município Triunfo? Nenhum. Mas agora, quando precisou adequar o contrato para que a Corsã fosse privatizada, vieram aqui no município. E o município aditivou um contrato que vence lá, mais ou menos, no ano de 2030, para facilitar lá. Mas eu pergunto, o que é que está defendendo o interesse do município? O que é que está defendendo o interesse lá do Porto Batista, onde falta água lá quase todo dia? O que é que está defendendo o interesse da vendinha? Nós estamos aí nessa novela há anos... Então, eu acho que chegou o momento de a gente botar a mão na consciência. Quem administra o município, saber o que realmente está acontecendo, de que forma gastar o dinheiro público e começar a dar o exemplo. Hoje eu fui almoçar aqui na Érica e me surpreendeu. Vi várias pessoas ali, me chamou a atenção, fui perguntar para uma delas, de uniforme, bonitinho, carachá, perguntei de onde eram. Nós somos lá de Charqueadas, da Gerdau, viemos aqui fazer curso aqui no Senai de Triunfo. O Senai para Triunfo fecha esse ano, nós só teremos curso se alguém tiver informação diferente, também pode me corrigir, mas eu estou falando em cima de informações que eu tinha desde o ano passado, que fecha a partir desse ano e curso em triunfo somente nessas carretas, que vêm, ficam ali e fazem o curso e vão embora. Com toda essa estrutura que nós temos aqui. Aí eu pergunto, o que, que o município está fazendo para qualificar esses jovens, para mandar lá para o polo, para ganhar o salário de R$ 4,5 mil reais? Então, que geração nós estamos construindo? O que, que nós estamos investindo na qualificação dessas pessoas para que amanhã ou depois elas possam, quando for dar o seu voto, elas não dêem o seu voto por causa de um emprego. Elas dêem o seu voto por causa de escolher quem realmente vai representá-los. Então é isso que a gente espera dentro do município. E quem é pai, quem é avô aqui, sabe do que, que eu estou falando. Porque não vai querer os seus filhos na mão de ninguém depois, para que fique à mercê, simplesmente por causa de usar o seu direito mais sagrado, que é o seu título eleitoral na hora do seu voto? Nosso município esse ano vai gastar? Está previsto. Na LDO e na LOA, como questionei na época para o secretário, ele disse que a informação dos 22 milhões do FINISA da Caixa seria um gasto mediante decreto. Quer dizer, em outras palavras, à medida que a obra vai sendo comprometida, ele vai gastando. Mas nós não sabemos aonde é que esse valor vai ser gasto. Só que o município já começa a pagar a partir de março agora a primeira parcela de 96 num total aí de 18 milhões que já foram gastos já através da Caixa Federal. Em outras palavras, estão endividando o nosso município, continuamos sem estrada, sem maquinário, continuamos sem o nosso hospital, continuamos mandando gente para outras cidades com relação à saúde, e tem gente ainda acha que está bom. Mas eu não vejo dessa forma. A gente tem que ver que já tem indícios de que as coisas não estão no caminho certo. As pessoas às vezes dizem que estão cheias da política, mas tem que entender que tudo se resolve através da política. É escolhendo seus representantes para que façam a gestão em cima daqueles recursos públicos que serão para eles. E da melhor forma possível, fazendo render da melhor forma possível, ouvindo a população. Se tu tem hoje duas obras para fazer no município de Triunfo, ouve a comunidade. Quais as duas ou três obras que são mais que eles entendem? Aí você vai começar a ter o dinheiro público bem empregado. E não aquilo que alguém sentado numa cadeira, que às vezes não vai a um determinado local, simplesmente diz, não, vou gastar, isso aqui deu porque, porque eu estou aqui, eu tenho o poder da caneta. Então isso é, eu acho que chegou o momento da população começar a acordar para isso. Cobrar, reclamar, porque afinal, nós colocamos tanto o vereador quanto o prefeito, pessoas para nos representar e tem que fazer aquilo que nós colocamos lá. E não simplesmente eles fazerem aquilo que eles acham que eles têm que fazer, ou que eles têm o direito de fazer temos também a questão da divisa do município de Triunfo que nós sabemos o quanto isso está prejudicando e sabemos também que para isso se resolver teria que ter um projeto vindo lá da Câmara de Vereadores de Montenegro aprovado lá ou mesmo aprovado aqui indo para as comissões das cidades em Porto Alegre e daí a partir dali isso se resolveria, mas em consenso com os dois municípios já tive contato com pessoas de Montenegro, fiquei sabendo que aqui de Triunfo pessoas se reuniram com algumas pessoas lá de Montenegro, mas não vi a coisa andar. Eu só vejo que as pessoas dizem, ah, e a divisa, e a divisa, vereador, como é que está a divisa? Já foi falado várias vezes, isso precisa, a ação do executivo. Parece, posso estar errado, que a reunião que teve juntamente com o pessoal de Montenegro para que o prefeito de Triunfo comparecesse, ele não compareceu para tratar desse assunto de divisa, delegou para alguém. Mas esse alguém até agora também a gente não viu o resultado. Eu esperava que já tivesse vindo aqui nessa casa, conversado com os vereadores, que são aquelas pessoas que representam as comunidades, inclusive, grande parte delas nessa dita divisa, que as pessoas cobram todo dia dos vereadores e nós às vezes ficamos ali sem saber o que dizer. Mesmo que nós saibamos qual é o caminho, qual é a forma de resolver o problema. Então, nessa questão da divisa, também fica a minha a minha colocação para que o Executivo se manifeste. Se vai mandar algum projeto para essa casa, se não vai mandar, se está bom assim, mas para as pessoas que moram nessas localidades, que precisam abrir uma empresa, precisam de um alvaraz, não sabem se vão para Montenegro ou se vão para Triunfo. Então, eu acho que está na hora do Executivo começar a entender que o município tem que se desenvolver, que o município tem que andar. Enquanto municípios como Santa Rita, explodem crescendo com renda pequena. Nós temos um município aí com mais de 300 milhões de reais, se comprometendo com mais 40 de empréstimo. E esse é o caminho que nós estamos seguindo. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender que nós estamos falando do nosso município, estamos falando do nosso povo, estamos falando da nossa renda. Era isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, por 20 minutos, o vereador Ricardo. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, pessoal que nos assiste presencialmente e pela, pelo Facebook de casa. Quero aqui agradecer a presença dos secretários presentes, quero fazer um agradecimento especial ao seus Celino, que é um dos partidários mais antigos do nosso MDB Rio de Triunfo, muito obrigado pela presença. E peço que toda a comunidade comece a vir nas nossas reuniões para ver o que é discutido, para ver o que é, que é conversado aqui na, na sessão da Câmara. Primeiramente, eu quero, quero fazer um, uma homenagem ao meu irmão, que nesse último sábado se formou na faculdade... Ubra Luterano do Brasil, em advocacia. então quero deixar aqui os parabéns para ele e sorte nessa caminhada, que Deus ilumine o seu caminho. Quero também agradecer ao Executivo Municipal por fazer uma lembrança no último dia 11, no aniversário do nosso município, 268 anos da nossa existência então quero deixar aqui também meus parabéns a triunfo por essa terra abençoada por Deus quero entrando nos assuntos agora quero dizer que o ano passado eu coloquei um pedido aqui nessa câmara de vereadores sobre uma visita que eu fiz na escola Meireles, no Passo Fundo, e eu estando lá pedi que fosse colocado através da sertagem, através do executivo, tomasse uma providência, uma luz trifásica, porque lá se tratava de uma luz monofásica e os alunos estavam sofrendo com o calor no verão e também com o risco de incêndio se ligasse todos os seus 12 ar-condicionados, que só podiam ser ligados 4 na monofásica. Eu coloquei um pedido aqui nessa casa e, rapidamente, eu fui criticado. Porque esse pedido, ele, o, alguns vereadores já tinham colocado aqui. E eu fui no 5 minutos e falei: eu não coloco pedido, eu vou atrás. Se é para colocar pedido e ficar engavetado, também não adianta. Tem que correr atrás. Eu rapidamente marquei uma reunião com o presidente da Sertaja, fui até Taquari, conversei com o seu Renato Martins, depois ele teve a oportunidade de ter vindo aqui numa reunião de pauta nossa, no qual ele foi dagado de novo e eu pedi novamente essa luz trifásica. Então, o seu Renato falou para mim, Ricardo, até dia 10, 15 de fevereiro, vai ser começado as aulas com luz trifásica no, na escola Meireles e, e eu, para minha surpresa, se concretizou, tendo a participação com os gastos da do município e com outra participação dos gastos da Certage. Então quero aqui fazer o agradecimento à sertaja por ter colocado essa luz trifásica e não somente vai beneficiar a escola, mas também aos moradores daquela localidade, quem precisa ligar o um motor, os agricultores, quem precisa de uma luz mais forte para trabalhar. Então, fica aqui meu agradecimento e dizer que eu, eu corro atrás dos meus pedidos, eu encho o saco dos secretários. Muitas vezes não é falado aqui, eu não preciso estar cobrando nesse microfone para ficar me aparecendo perante a sociedade, porque eu não vim aqui para isso. Muitas vezes eu faço pelos bastidores, e muitas coisas eu consigo, uma boa conversa frente a frente com os secretários, uma situação que eu ouvi aqui agora, uma situação das lixeiras. Eu garanto que se for ali na Obras e conversar, vai sair dali com a resposta. E garanto que vai sair as lixeiras, no, no, aonde for, General Neto, qualquer localidade. Mas vim aqui atirar pedra nos secretários que estão trabalhando pelo município, acredito que não vai adiantar absolutamente nada. Eu prefiro sempre uma boa conversa, mas também eu não vou deixar que a população triunfense fique aqui, que queiram ser enganados, que eu tenho certeza que eles sabem que não, que não é verdade. Muitas coisas que é dito aqui nesse microfone. A respeito, a respeito do, da vinda aqui do deputado Jovir Costela, a gente fez uma comitiva onde a gente acompanhou o Jovir Costela, que hoje é secretário do Transporte e Desenvolvimento do nosso Estado, e acredito sim, vereador Matheus, que esse elo entre município e Estado é muito importante. Com certeza é importante, não tenha dúvida disso. E aonde disseram aqui que a gente foi lá para tirar foto, há poucos dias tiraram uma foto com uma emenda na mão aqui, ó. e daí não foi falado nada. É só da base do governo que, que atiram pedra, vamos falar tudo. Aqui a gente foi lá, tirou foto, mostrou, caminhou, cujo Jovir Costela levou, se ele veio para cá fazer política ou não, ele está aqui cumprindo o um papel de secretário e foi indagado das necessidades do nosso município. E posso ter certeza, como ele falou, que ele atende o telefone, de mim ele vai receber bastante ligação. Porque vir aqui pegar o nosso voto também não é assim. Ele, o Jovir Costela, é um parceiro da nossa cidade, como já veio muitas emendas através do gabinete dele para cá, para a nossa cidade, como os vereadores aqui de todas as bancadas recebem emendas parlamentares para o nosso município, por que, que o Jovim Costela não é bom? Porque a gente apareceu numa foto com ele? Não, acredito que não, acredito que como ele veio aqui, ele quer dar uma atenção especial para o nosso município. Tanto é que no outro dia Teve o pré-candidato a governador do estado Gabriel Souza Também aqui no nosso município E no qual estava também O vereador Matheus, o vereador Adriano Na reunião E no qual ele falou tudo o que ele tinha para falar E no final eu falei para ele Gabriel, se Deus quiser Tu vai se eleger governador do estado O nosso partido vai deixar tu concorrer A gente vai te apoiar e eu quero entrar contigo no polo petroquímico, porque faz, ao menos, faz mais ou menos 20 anos que um governador não entra ali. E isso não é culpa do município, isso é culpa do Estado. E ele me prometeu que se ele se eleger governador do Estado, ele vai fazer isso. Foi falado também, dinheiro das festas do ano passado, não vamos confundir uma coisa com a outra. O dinheiro do turismo é o dinheiro do turismo. Não tem como a educação, como a obras, como a saúde, pegar uma verba que é do turismo. Dinheiro do turismo é para ser gasto no turismo. Dinheiro da saúde é para ser gasto na saúde. Tem sim como a Câmara de Vereadores por muitas vezes repassar em parte do seu orçamento no meio do ano como foi feito, como é cedido todos os anos no final do ano do, do, do ano legislativo, do mandato que é passado um valor para a prefeitura, isso tem mas vim aqui falar que, que é bom fazer festa e não cuidar da saúde das estradas não é verdade também uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa bem diferente eu estou aqui para Ouvir toda a população de triunfo no que for necessário, explanar qualquer dúvida, mas dizer também as verdades aqui nessa tribuna, porque foi para isso que eu me elegi. Foi para isso que o povo quis me ver aqui. E se acharem cabível que eu não mereça continuar aqui, isso vai ser respondido nas próximas eleições. Mas enquanto eu estiver aqui, o povo não vai ser enganado. Porque agora é muito fácil atirar pedra e dizer que não, nada está bom. Mas eu pergunto, os vereadores que subiram hoje aqui para falar isso, um foi secretário também na base do governo do Belô e o outro concorreu pelo Belô. E agora, por que, que fizeram isso? É difícil entender, né? Eu só digo que tem muita coisa por fazer no nosso município, não vou dizer que não, porque se tivesse tudo certo, hoje nós estávamos todos, estávamos todos em casa, nós estávamos aqui, mas também tem muita coisa boa, muita coisa que foi feita, e isso não é eu que estou dizendo, é o povo de triunfo, aonde o prefeito sai, aonde a nossa bancada sai, uma resposta foi no nosso Natal Solidário, que foi literalmente um sucesso, eu não vi ninguém dizer um ai para o Murilo, o Murilo não anda com segurança do lado, ele anda no meio do povo. A TF-10 foi uma obra que, muito desejada, muito criticada, talvez impossível de ser feita. Hoje está ali, está pronta a obra TF-10, mas as críticas não param por aí. Tem que criticar, com certeza tem que criticar. Acabei de fazer um pedido ali para asfaltarem as escolas do, dos interior, no qual não pode se colocar quebra-mola na estrada de chão e com asfalto ou pavimentação em PVS. Posso daí fazer o pedido de asfalto, mas também vamos falar as coisas boas que estão tá sendo feitas no nosso município. A gente está, se Deus quiser, saindo de uma pandemia mundial onde todos os recursos que a gente tinha. Foi destinado à saúde, inclusive dinheiro dessa casa, que não tinha nada que chegasse. A gente está vendo tantos exemplos aí de empresas que quebraram, foram embora, municípios que quebraram, faliram, por causa de uma pandemia, de não ter dinheiro para investir na nossa saúde. A gente investiu, cuidou dos nossos munícipes, hoje a gente está saindo dessa pandemia, então isso tem que ser falado também. Tem que falar dos secretários aqui, tem que cobrar, tem que cobrar, mas tem que falar também o que eles estão fazendo. Todos os trabalhadores aqui dessa terra sabem as necessidades das comunidades e do seu povo. Eu só vim aqui dizer hoje, me completando, senhora presidente, que é, eu, é muito bom indagar e falar críticas, mas também é bom falar o que está acontecendo de bom também e um pouco de verdade. Muito Obrigado, vereador, vereador Ricardo, me dá uma parte? Dou uma parte. Ah, só para esclarecer, esse dinheiro que o nosso prefeito pegou e fez o um empréstimo pela Caixa, que ainda, acho, não sei se tem 18 ou 20 milhões ainda para, para ser usado pelo município lá, todo esse dinheiro, a parte que foi usada, todas as obras passaram nessa casa e foram aprovadas pelos vereadores se algum vereador não se lembra, mas é assim que funciona. E o, o dinheiro que tem lá para ser usado ainda, ele tem que passar por essa casa para ser aprovado pelos vereadores. Então, não tem nada escondido, nem se pega dinheiro, está se pagando o que se deve e as coisas estão sendo feitas corretamente. Obrigado, vereador. Vereador Ricardo, só para fazer uma correçãozinha do colega vereador Adriano, se me permite. Sim. É, com relação ao valor do Finiza, nem um centavo passou de autorização para essa casa. O que passou foi apenas o empréstimo para que fosse contraído. As obras não, porque elas não passam. Não depende de aprovação dos vereadores. Então, elas não passam por aqui. Obrigado, colega vereador Ricardo. O senhor tocou num assunto importante, vereador Jornesto. Ernesto. Mas assim como o vereador Adriano não tem nada, falou, eu concordo com ele, não tem nada escondido. Caso estiver escondido, existe o que é feito aqui, pedido de informação e também existem respostas, que eu acredito que todos os pedidos de informação aqui foram respondidos. Tá? E muito obrigado pelo espaço, senhor presidente, por hoje era isso. Passamos para a ordem do dia. Em segunda discussão, o projeto de lei número 010-2022, que autoriza o Poder Executivo a conceder ajuda de custo à entidade esportiva sem fins lucrativos, denominada Associação de Karatê de Triunfo, nos termos do Programa de Apoio e Incentivo ao Esporte, instituído pela Lei Municipal número 3.095-2021. Em votação, os que concordarem, permaneçam como estão. Os que discordarem, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia... Passamos às explicações pessoais para falar por cinco minutos assuntos decorrentes da pauta da sessão. Vereador Marcos. Retorno a essa tribuna, né? até para complementar ali um pedido de providência que foi feito, né? Mas vocês sabem que esses pedidos são feitos porque a população não é atendida. Essa é a verdade. E a semana que vem eu venho aí com uma matéria bem, bem clara para a sociedade. Né? E Tanto é que o pedido de, de, de providência que a gente pede é sobre aquela rua, ali José Atanásio, não me lembro agora, de, eu sei que é José Atanásio e General Neto. Aquela rua vinha sendo discutida através das redes sociais e, e, e, e aí nos grupos de WhatsApp, aí não, se criou um, uma discussão bem intensa entre os, a população e o ex-prefeito Belô. Isso já começou lá, cinco anos aí, atrás, quase cinco anos. E a gente via os anseios daquela... Aqueles moradores naquela localidade ali da, da rua, né? E nunca foi tomada uma providência. Mas reconheço que a atual gestor, depois de muito debate, muito, muito, muita discussão, iniciou as obras lá tentando solucionar os problemas. De, de os problemas lá reivindicados pela comunidade, que era o alagamento de águas que vinha do arroio e, e acabavam inundando as casas. Mas só que o governo iniciou as obras, mas não concluiu. Pode ir lá, pode ir lá e me diz se está concluído aquilo lá. Estrada estreita, com uma baita de uma vala do lado lá. Até que se um carro ali uh, não, não, não tiver muito cuidado ali e eu, eu, eu, eu, ter um acidente, pode ser até um acidente bem grave, né? porque a vala é funda, aquilo vai inundar, né? estrada estreita, falta de patelamento, falta de material. Né? Então, situação que nem essa despedida de informação são vários, espalhados pelo município. Eu não posso aceitar dizer aí que está tudo muito bem. Né? Que o vereador de oposição é só procurar o governo nós serão atendidos. Conversa fiada. Todo mundo sabe o que é conversa fiada. Os vereadores que são taxados com a oposição não são atendidos, e muito menos a sociedade. Porque quando o vereador vem aqui, ele fala em nome da comunidade que tem ofensa, da sociedade que tem ofensa. Vocês viram o o vereador vinha aqui pedir que melhorasse a minha rua lá? Colocasse lixeiro na frente da minha casa? Sempre preocupado com as localidades, com as comunidades. As Não é eu que estou falando, é as pessoas que estão falando. Dizer que tem um baita governo que estão fazendo. Estão fazendo, sim. Mas muito pouco. E só aquilo que é de interesse, assim, de... que a gente sabe que tem algum resultado lá na frente. E todo mundo sabe o que eu estou falando, interesse político, que eu vou falar na próxima sessão. Então, gente, é isso aí, eu, senhora presidente. Eu peço atenção da parte do governo que conclua aquela obra, que aqui já se faz quatro anos que vem sendo discutida. E nós todos soubemos disso. É um pedido dos moradores. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Senhora presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste aqui e pela internet. Fazer também uma saudação especial ao Sr. Juscelino, é um dos ícones do MDB aqui na cidade, e é extrema importância a participação na, na sessão, presencialmente, assim como é importante a participação de forma virtual, pelas redes sociais, da comunidade que não consegue vir até aqui para assistir o que é debatido. O Poder Legislativo, Adriano, ele serve para isso. Ele serve para que as ideias, para que os anseios da população sejam debatidos. E quando se diz que há um lado de oposição e outro de situação, também é normal. Porque há da parte que não compõe a base do governo, uma atuação de forma a pedir muito mais, e muito mais energicamente do que nós, que fizemos parte do governo, a resolução de todos os problemas da cidade. Nós, que fizemos parte da base do governo, sabemos o motivo de que aquela, aquele serviço não foi prestado a contento, ou por que aquela obra ainda não foi executada. Por isso, não há nada de errado na conduta do Marquinhos, do João Ernesto, quando vem à tribuna e pedem os pedidos que são realizados. Não há nada de errado dos pedidos de informação que são feitos em relação à TF. Porque nós, que fizemos parte da base do governo, sabemos que não há nada de errado lá. Não há nada de errado no pedido de informação na crítica aos secretários, mas eu mesmo, muitas vezes não falo com os secretários, e quando falam eles vão lá e esclarecem, e aqui tem um exemplo, o secretário Itamar, que eu não mantinha nenhum contato com ele antes de ser vereador, e tem os secretários que são amigos meus, e o Itamar me atende muito melhor daqueles que são meus amigos. Então, vamos fazer mais uma tentativa, aqueles que não são atendidos? Mais uma tentativa é válida, às vezes se resolve muito mais rápido, e também é papel do vereador fazer o pedido de indicação para que a comunidade saiba que ele está tentando. Então, não vamos transformar isso aqui num campo de batalha. Aqui a gente sabe o papel de cada um, e às vezes vir aqui e ter que dizer umas verdades, acaba tornando um clima muito pior do que é o real aqui praticado. Falta muito para o município de Triunfo se tornar aquilo que cada um de nós quer. Falta muito. Isso é incontestável. E o que o Ricardo vem aqui contrapondo aos argumentos que são feitos, é dizendo, opa, alguma coisa está sendo feita, para aí um pouquinho, não há só coisas ruins este é o papel do legislativo e é para isso que nós estamos aqui e hoje, por exemplo, eu venho comentar, e esse é um espaço para isso, do projeto que autoriza o poder executivo a conceder ajuda de custo a uma entidade esportiva sem fins lucrativos denominada associação Karatê de Triunfo 7.620 reais mas daí vão dizer porongo Porong, que foi um grande lutador de karatê na, na juventude, a Comunidade de Triunfo não sabe disso, lutava na Academia de Montenegro, porque era mais perto dele lutar lá vai dizer para a Comunidade de Triunfo que vai gastar R$ 7.620 e que poderia construir algum metro de estrada, sim poderia fazer essa escolha não apoiar a entidade de karatê e apoiar a construção de uma estrada ou a compra de um equipamento. Mas essas são escolhas feitas pelo gestor. Vamos perguntar para essas 12 pessoas, são 12 pessoas, são 12 lutadores que vão representar o um município de triunfo num campeonato sul-americano de Karatê, se não é importante para eles isso. Se, se tivessem que tirar dinheiro do próprio bolso, conseguiriam passar os três dias, pagar a inscrição, Comprar o equipamento esportivo, comprar o kimono, pra, não conseguiriam. E aí, seu Milton, se torna importante gastar, se a gente pode entender como gasto. Penso para concluir, senhora presidente, os 7.620 reais que nós, por unanimidade, aqui aprovamos, nós queremos apoiar. Então, talvez, e apenas para concluir, talvez esses R$ 7.620 possam efetivamente fazer falta numa estrada ou na conclusão de uma obra do hospital. Pode ser que façam, e eu não estou dizendo que não. Mas também um outro lado de benefício foi realizado com esses R$ reais, que é possibilitar a participação de 12 lutadores num campeonato sul-americano, levando o nome de triunfo numa agenda positiva naquele campeonato que um dia pode ser que seja sediado aqui e faça a economia circular. Então, o nosso papel é esse, sempre com muita educação e respeitando as opiniões contrárias, trazendo que o município não está do jeito que a gente queria, mas se um dia tiver, fecha poder legislativo, fecha executivo e vamos curtir o município. Até lá, é um trabalho árduo que compete ao Murilo e ao Gaspar, de lá, e a nós 11 aqui, primar por um triunfo melhor, com menos conflito possível e mais ação em prol de toda a comunidade. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Nada mais. Convoco, senhores vereadores, para a próxima sessão ordinária, no dia 21 de março, às 18 horas, neste mesmo local, e declaro encerrada esta sessão, às 20 horas e 5 minutos.